Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin, meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 12, como o Bitcoin resolveu o problema do double spending. Quando você pensa em moeda no mundo físico, é muito difícil entender o double spending porque ele, na verdade, não acontece no mundo físico. Quando você entrega uma nota de dinheiro para alguém, essa pessoa recebe essa nota e você não tem como entregar a mesma nota para a mesma pessoa. Uma forçada de barra nessa ideia talvez seria se você devesse 20 reais para uma pessoa, você pagasse ela com uma nota de 10, pegasse a mesma nota de 10 e entregasse novamente para a pessoa e ela aceitasse como se você tivesse pago 20 reais. Ou mesmo se você devesse 10 reais para duas pessoas, você entregasse 10 reais para a primeira, tomasse a nota dela e entregasse aquela nota para a segunda pessoa. Como vocês podem ver, é difícil porque você teria que tomar de alguém primeiro para depois entregar para esse outro alguém só que quando a gente está no mundo digital isso é muito mais fácil porque você pode fazer uma cópia exata de algo e entregar para duas pessoas diferentes ao mesmo tempo então uma foto por exemplo você envia a mesma foto para vários amigos e essa cópia é feita automaticamente quando você manda por e-mail por exemplo e é por causa do double spending que demorou tanto tempo para existir uma moeda digital que realmente funcionasse. O conceito de moeda digital já existe há bastante tempo, mas todas as tentativas não deram certo por dois grandes motivos. Um deles é o double spending, o outro é a centralização, que de alguma forma vem da necessidade de evitar o double spending. Se parar para pensar, o dinheiro que a gente troca nas contas de banco é um dinheiro digital também, certo? mas você não consegue enviar mais dinheiro do que o seu saldo permite. E quem faz esse tipo de controle é o banco, que é o centro de toda a negociação. Então ele garante que ninguém envia mais dinheiro do que possui na conta. E por causa dessa necessidade de centralizar, tentando evitar o double spending, todas as moedas virtuais que já tentaram ser implementadas, acabaram sendo um alvo fácil para os governos, porque eles sabiam exatamente quem eles deveriam atacar para acabar com aquela moeda. Então já se sabia que a única maneira de uma moeda sobreviver hoje em dia seria ela sendo descentralizada, e aí você acabava caindo de novo no problema do double spending. Foi quando Satoshi Nakamoto, em 2008, publicou o seu artigo resolvendo esse problema. E isso é resolvido graças à cadeia de blocos. É ela que controla e impede com que alguém que tenha um Bitcoin em uma carteira, faça uma movimentação de mais de um Bitcoin daquela carteira. E isso funciona porque a cadeia de bloco tem o histórico de todas as movimentações desde a primeira movimentação. Então você consegue saber exatamente de onde veio cada Bitcoin, para onde ele foi e consequentemente você tem como fazer o controle e saber se quando uma transação que retira Bitcoins de uma carteira e coloca em outra, se ela é válida ou não. E ao mesmo tempo, como o sistema é distribuído, essa solução ela não é infalível, ela é muito boa, ela é aceitável, mas ela não é 100% perfeita. E isso por quê? Porque a cadeia de blocos está distribuída. Ninguém tem o controle da cadeia de blocos, porque o sistema não é centralizado. Então, uma transação ela só é aceita depois que ela é verificada, ela é colocada em um bloco e esse bloco é colocado nessa cadeia de blocos. Isso é que gera confusão em muitas pessoas que escutam falar que às vezes demora 10 minutos para confirmar uma transação, apesar que a transação ela é enviada instantaneamente. Então é possível fazer um double spend no bitcoin? Teoricamente sim, e muita gente inclusive tenta isso. Para quem usa aplicativo de computador celular, por exemplo, dificilmente vai conseguir fazer um double spend porque o próprio aplicativo já faz esse controle da carteira. Mas é possível criar, por exemplo, transações manualmente. Não é muito prático e por isso que existem os aplicativos, mas é possível fazer e quando você está fazendo manualmente você consegue colocar o valor que você quiser na transação e uma vez que essa transação é enviada ela chega para todo mundo e a princípio ela é válida só que ela realmente não vale ainda porque ela não entrou na cadeia de blocos. E a verificação, se ela é ou não válida, vai ser feita quando um bloco for minerado, ela for adicionada nesse bloco e for adicionada na cadeia de blocos. Aí sim, aquela transação vai ser válida. Melhor dizendo, ela tem uma grande chance de ser válida. Isso porque muitas pessoas gostam de esperar até seis confirmações, quer dizer... Seis nodos de toda a rede identificaram que aquela transação é válida. E espera-se essas seis confirmações, porque pode ser que quem criou aquele nodo estava mal intencionado e apenas outras confirmações vão garantir que realmente tudo parece estar certo. Uma maneira bem difícil, mas ao mesmo tempo simples, entre aspas, de fazer o Double Spending, é você, por exemplo, gerar uma transação para comprar alguma coisa, a pessoa viu a transação, você minera o bloco, adiciona o bloco na cadeia de blocos, então a pessoa vai ver a confirmação do, do, da transação, aí você vai em outro lugar para comprar outra coisa, gera uma transação, remove o bloco que você acabou de adicionar e adiciona o seu novo bloco. Ou seja, a penúltima transação, ela simplesmente vai deixar de existir. Então a pessoa que recebeu aqueles bitcoins não vai ter aqueles bitcoins mais e você que tinha os seus tem eles lá para gastar de novo. Mas como eu falei, a ideia é simples, mas é muito, muito, muito difícil de fazer. E mesmo que alguém consiga fazer o ataque, que é chamado de ataque 51%, que é quando você controla 51% do poder de processamento de toda a rede, ainda assim não é muito fácil você conseguir fazer o Double Spending. Então é isso, espero que a ideia não tenha sido muito confusa. É bom notar que o sistema não é perfeito mas ele funciona muito, muito bem e é confiável. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. No canto direito do site tem o canto para você se inscrever, onde você vai receber aviso de quando tiver novos episódios ou alguma notícia que eu poste. Então é isso, falou, até mais.